Saia a voz daquilo lá, com esse microfone saiu tá jogado no, <risos> tá no chão aí. Por que não pode parar? Está debaixo do chão. Fala fala a água aí. Fala aí, fala assim, oh, eu gosto de mim. Eu sou linda. Quantos anos você faz, Glaucia? Quantos anos você faz? Aí. Puxa aparecer Já vem aqui também. seus heróis da resistência se cabelozão do lado lado <risos> a volta não dá Tá aqui, ó Sim, sim. Mas não Que vai, que, que eles acabam, acabam. Não, vamos Quando ali, man, a gente está Eu comecei. <risos> é. <risos> pá, pá, pá. Ela passou no meio Eu levantei uma noquina da Falando, quem mata barata aqui só sonha? Ah, que dor, rapaz. Ai, eu... A barata é quanto é barata. barata? Não Mas por sapato, achei... Ihh, a oh, rapaz, vai dar pra porra, sapato, acho. Ih, agora é tudo Ô, rapaz, o senhor é degrau que chinelo. Ah, Deixa eu ver esse gordo dessa menina que eu não gosto. Só vê a ver, Não, você já viu. Ó, já. Eu... Oh, oh, é gostoso. Hein? Eu queria pegar o ronco. Pegar o, quê? o ronco. Ah, o ronco você não pega. Corrida <risos> oh, boa, <risos> As Suas excursões é para, para é. agosto Virem pescar no Mato Grosso. Olha, ok? É. Feche o rato de peixe. Cada um tem que fazer um negócio. Morelé. <risos> <risos> um. Outro bife. Putaça. aqui, ó! Pega Tô com uma fome! Pega Bom! Falta o palito, né? Na próxima! É! Não é pra amarrar a boca, tô vai fazer ficar com o Viu? Hum. Caína! Né? Olha o chá, ó! isso! Chá Queijo italiano Queijo italiano oh, E doce francês Doce, doce sica Arisco Mas ah é bonito, é sica Olha lá Madame Madame Não, não é fotografia, madame Não se preocupe A lâmpada é forte Sorria Tudo bem, madame? Tudo bem Então está bem tá muito serviço aí? Não Não, o <risos> que, que é isso aqui? É inverno já, com esse calor? É, né? Uma casinha aí. Uma casinha aqui? Ah, que legal, vai brincar de boneca aqui? Vai, vem vai entrar... De hum, que delícia! Bom, né? É bom, sim. Perdidinha. Faz bem. Vai comendo vai comendo. Essa comida é muito boa, viu? <risos> tá aí, ó. Porque isso aí é perigoso, né? Ah, muito coisa, é picante, não. Vai ficar com a comida dos africano, né? Sabia, Tio? é comida de africano? É para aqui? É. Ele sempre vai ficar aqui. É, lá no rio, eles come dentro. Ele não faz assim bonitinho dele lá. a porta aberta um tra... não entrava. Como assim? ratão. É, era palitão sombras sombra sombra sombra sombra sombra sombra sombra sombra sombra sombra sombra Agora tá. Tá, tá agora? uma porta. E pega o som lá, né, da voz. Perfeito, aqui Melhor do que, eu vou, é que eu... música aí. E outra não, desse aqui. É. Tá Alguém não. pegou tênis que não serve é um mais pra ela. Ela que pediu, Ô, pai. Você ah. trocou os tênis assim. Ó. Você colocou dois é desses. Um desse aqui um desse aqui. Não Viu? é possível. Ele deixava o rosto dela tudo vermelho, da barba. Onde o senhor está, seu Osvaldo? Onde o senhor está, seu, tá, seu Osvaldo? Na ilha sorteira, prainha da ilha sorteira. Pai, aqui não A ó, banco? Não, não. Eu quero um lanche comigo. Quem quiser vem assumir no bar, no, bar, no bar do Oswaldo, é no bar do Oswaldo é refrigerante. Meio dia e quarenta, não é oito e trinta e oito. a minha tá de base, é a a Peraí, a vovó vai tá, pegar aqui do tio Rádio, Ó, Você come queijo ou presunto quer? No bar do Oswaldo é só, no bar do Oswaldo é só. Tem formiga aí, por isso. A vovó não quer que vocês vão lá. Que pãozão, neném. Ó, pãozão, hein? Piquenique? Esse é o original piquenique. Segura aqui a ponta. Ah, é. Tá, tá certo. filmando? O que você tá mostrando tá Sai daí, Lívia. Aqui. Tá. Você pra outro olho? Ah lá, ele mexe muito com a máquina. Eu tô vendo ela, só tô pegando ela todinha. Ó, agora eu vou. Não tem rec, tem... Tá, tá o rec ainda. Tá filmando? Aperta de não, eu comi bem. Tem, tem. Zira, procurando florzinha, Zira. Vai fazer o que atrás do matinho aí? O que é que você foi fazendo? No mato, Maria, Zira. O que é que você foi fazendo no mato? cavalo forte um mais do que a mamãe quem que é essa daqui? sumiu, apareceu, sumiu